E agora Celso Vernizzi. o aumento do tempo. Olá amiga. olá amigo. É a situação do tempo muito complicada. Início de verão que não parece verão não, hein? Olha, tá um friozinho na madrugada e ao amanhecer tem gente que gosta, mas tem outras pessoas que estão querendo já aproveitar o calor. Cadê o calor? Tá lá para o norte e nordeste do país. Já em São Paulo, só no interior, 28 graus com tempo de sol bem iluminado. Já entre a capital, o litoral, Vale do Ribeiro e Vale do Paraíba, principalmente nas praias de São Paulo, a infiltração não aparece no mapa lá na foto do satélite, mas tem o centro de alta pressão que está lá no mar ainda jogando ventos e umidade para o continente. Isso resulta a qualquer momento, que nem ontem, né, um solzinho lá, tal, não sei o que, tá tudo bem, de repente chove. Isso vai acontecer durante o dia em alguns momentos, principalmente nos locais, nas praias onde os morros avançam, a serra avança em direção à praia, ao mar. Situação de instabilidade vai e vem, tempo que vai melhorar no fim de semana, ainda bem, né, Natal com sol e temperaturas já subindo um pouco mais. Hoje, tempo instável em todo o litoral, muita variação, sol... Tempo nublado, chovendo de vez em quando, na Serra do Mar em suas proximidades e temperatura de 23 graus. Não sobe mais, temperatura longe daquela do verão, abaixo da média. Na capital, 23 também, no interior, 28 graus. Um abraço a todos. O Tempo